Olá, olá, aqui estamos para mais um BMC Moment e hoje vamos abordar a temática da análise do mercado. Como falámos anteriormente, o marketing eh, faz aqui a questão da relação da organização com o exterior e um dos pontos, nomeadamente do plano estratégico de marketing, é ver o que é que se passa lá fora e neste caso em particular, analisar o mercado. E quando se analisa o mercado, há três aspectos fundamentais a, a considerar. São as suas forças externas uma análise quantitativa e uma análise quantitativa. No que diz respeito às forças externas, estamos a falar daquilo que influencia o mercado o exterior da, da organização, tudo o ambiente externo, e aqui estamos a falar de questões demográficas, económicas, socioculturais, tecnológicas e politico-legais. São um conjunto de forças que a empresa não domina, não controla, não influencia, mas que vão ter impacto. Na, sua, na definição da sua estratégia e do caminho que irá seguir. Não é fundamental quando analisamos o mercado termos em consideração estas forças. Mas também temos que olhar para algo qualitativo e neste caso procurando aqui uma perspectiva do que diz respeito aos seus consumidores e potenciais clientes. Nomeadamente, qual é o comportamento dos consumidores, como é que é caracterizar o processo de decisão de compra, identificar quais são as necessidades dos clientes, quais são as suas dores, e, em função disto, realizar aqui uma segmentação do mercado para depois definir em que segmentos irá atuar. E, em complemento e final, é necessário também olhar para bom, questões quantitativas, olhar para números. Perceber aqui, ok, mas qual é a dimensão deste mercado e de cada um dos seus segmentos? Quais são os produtos e serviços que poderão satisfazer estes mercados, ou que já existem? Qual a área geográfica? Qual o intervalo temporal em que vamos realizar esta análise e considerar o seu crescimento? Que, qual a dimensão de clientes e qual o contexto em que se enquadra? E adicionalmente, considerar quais são as suas taxas de crescimento, quais são as previsões de vendas que se poderá ter neste mercado e olhar para a concorrência. Quando olhamos para o mercado, quando queremos analisar o um mercado, é fundamental termos esta visão, tendo a perspectiva de três tópicos fundamentais: forças externas, uma análise qualitativa e uma análise quantitativa. Sendo que nas forças externas, lembro, questões demográficas, económicas, tecnológicas, socioculturais e politico-legais, parte qualitativa focada no cliente, no, no comportamento dos consumidores, com o objetivo final de segmentar. E na parte quantitativa de ter números, no que diz respeito ao potencial daquele mercado, quer em termos de dimensão, de taxas de crescimento, bem como a nível da concorrência. Este foi o tópico de hoje. Aguardo as vossas questões e comentários e vemos-nos em breve. Até já!